A ideia aqui, não é que eu e Lidiane venham aqui com o meu conhecimento e a Mê, Mariana e a gente vai introduzir esse conhecimento para você, é que a gente possa trocar saberes e a partir dos nossos saberes criar outros saberes ninguém aqui, não quero que é, é, a gente aqui não é dono da verdade, ninguém aqui vai, vai mudar o outro o máximo que a gente vai conseguir é mobilizar Lembra da mobilização? Você pode querer mobilizar o outro, mas a gente vai, cada um no seu tempo. O Alfazendo, ele é uma instituição de base comunitária que atua na cidade de Deus há 23 anos. Começou com a alfabetização de jovens e adultos a partir de uma escuta, né? tinha o desejo de de moradores que alcançaram o ensino superior de retribuir um pouquinho para a comunidade é, todo, toda a base né, que, que eles proporcionaram, mas com essa escuta eles viram que o pré-vestibular que eles desejavam não era a única necessidade do território. Esse curso, na verdade, ele foi pensado para ser o primeiro né, de muitas atividades que a rede vai desenvolver agora em 2022 e 2023, né, que é o que a gente vem chamando de projetão da, sobre justiça climática né, desde o final do ano passado, na, na, nas nossas plenárias da rede. Né. É, então, o, esse curso do Orfazenda vai ser o primeiro, porque a gente acredita que, né, que é importante levar o que vai ser aprendido nesse curso para as demais ações né, da rede, para as ações seguintes da rede. Então, é um curso muito potente que vai aí, irradiar as outras atividades do projetão. Né? Esse mapa né, a, gente, a gente consegue então territorializar, né, mostrar onde estamos todos. E a ideia é que a gente sempre tem essa percepção, né, de a gente vai estar lá no Salgueiro fazendo as atividades, mas que essa, né, saber que toda essa complexidade dos territórios cariocas e fluminenses vão estar ali representadas. Da licença aí, e... da licença, da licença aí. E... Dá licença aos donos da casa. Peço licença para eu chegar aos donos da casa. Peço licença para eu chegar. Tendo cantado né, é, essa, esse ponto de abertura, a gente começa falando sobre a nossa natureza, sobre os elementos da natureza que compõem nosso corpo, nossa alma e nosso mental. Quando todos esses elementos se misturam, eles nos trazem iluminação, conhecimento, energia e caminho. É com a água, com o correr da água que a gente aprende aonde nós devemos caminhar, como nós devemos nos esquivar das adversidades da vida. É com fogo que a gente aprende, que é aquecendo, não só a nós, mas também aos outros, que a gente consegue avançar, consegue evoluir. É com vento, com frescor do mar, o vento que bate no rosto, que a gente ilumina a nossa mente para buscar novas formas de viver, de respirar, de se iluminar. E é na Terra que nós buscamos nosso sustento, nosso caminho e a nossa morada. Geralmente, quando a gente se apresenta, a gente se apresenta pela profissão, a gente se apresenta pelo nome, não é? a gente nunca para para pensar em que elemento da natureza nós somos. Nós somos todos esses elementos. Sem os quatro elementos, a gente não teria vida. Não é? E quando a gente fala de elementos da natureza, a gente deixa de, de, de se nos colocar que a gente vive vários papéis. né? A gente é mãe, a gente é filho, a gente é namorado, a gente é, é militante mas a gente acima de tudo a gente é energia a ideia é que o curso ele é participativo então ele é construído uh, em todos os encontros né todos os encontros eles são construídos junto com vocês então a gente tem o tema que ele é o tema gerador mas a gente tem os subtemas de interesse de vocês né e aí todo encontro a gente vai ter material é de estudo então Teve um encontro, eu vou colocar lá no grupo Elidiane, texto para a gente ler, livros que já separei, e também tem indicação de vocês. Olha, eu li esse texto que eu acho importante que o grupo é leia. Olha, eu vi esse vídeo que é importante que o, que o grupo veja. O que a gente quer construir é, nesse curso? assim, né? Quais são as expectativas de vocês? O que, que, vocês, né? o que, que vocês não... Óbvio, né partilhar se conhecer melhor mas assim que que vocês estavam buscando quando vocês se inscreveram O que que vocês ainda estão buscando em relação as né, coisas que a gente já conversou o que busca é essa assim né O que é que tá fazendo vocês se mobilizarem que que tá fazendo vocês virem e estarem aqui em grupo? então eu espero construir conhecimento, é, formar uma formar rede, né, buscar parceria. Depois foi falado, foi muito falado, né, que junto a gente consegue tornar o sono em realidade. Isso é fato, né? A gente em rede a gente consegue é, caminhar melhor e até tornar esse sono em realidade. E eu busco, né, é, compartilhar todo o conhecimento, toda a experiência que, que eu vou adquirir no, na capacitação eu vou compartilhar, né, com a minha comunidade. Eu quero é, ter essa experiência na rede e contemplar a minha comunidade também com essa experiência, com é, parcerias e mudar também a história de muitas pessoas, de muitos jovens que eu trabalho com crianças e jovens. É, eu estou muito feliz de pertencer a, a esse trabalho lindo, a esse curso. E eu tenho absoluta certeza que esse aprendizado vai trazer vários caminhos para fazer é, dança no local, na comunidade que eu atuo. Para mim, é questão mesmo dessa troca da, da, dos exemplos, entendeu? Porque a gente já existe há oito anos, mas assim, a gente se está se, se moldando como projeto, como instituição, a gente tem em 2019, quando eu conheci a rede, né? porque eu ainda não tinha essa visão, assim, não pensava né? nessa questão de a gente entrar como instituição. Então, com os exemplos que eu vejo aqui, os cursos, o aprendizado que eu tenho feito aqui com as atividades, que às vezes a gente acha que a gente só pode colaborar se for com ajuda financeira ou com doação de coisas materiais. Mas essa troca aqui, para mim, é muito importante e eu trago para a minha realidade. Às vezes, não dá para fazer igual o colega, mas dá para me adaptar ao meio onde eu estou, né? e a gente vai moldando. A Lídia acabou de botar uma imagem, e aí eu queria um pouco que vocês olhassem para essa imagem e, muito rápido, fale a primeira palavra que vem na sua cabeça. Não é frase, tá, gente? é uma palavra que vem na sua cabeça quando você vê essa imagem. Opressão. Opressão também. Opressão. Opressão total. Hum? Veio para mim massacre. Veio para mim paralisação. Minorias. Olhando para a figura, eu queria um pouco que refletir com vocês sobre a questão da identidade social. né? A gente tem uma tendência né, a achar que a gente tem as nossas verdades e a gente tem é que passar para o outro as nossas verdades, só que as suas verdades elas são suas, ou elas são minhas. Às vezes a gente traçou uma coisa de sonho que é para a gente, né? eu não consegui estudar, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, então eu vou trabalhar para conseguir que meu filho seja o que eu não fui. Então, eu vou trabalhar e eu vou botar toda a expectativa para que meu filho consiga fazer isso, isso isso. Mas a gente não para para pensar se essa carga toda que a gente está colocando nos nossos filhos, ou na nossa na nossa comunidade, ou no local onde trabalho trabalha, se isso que ele quer. E quando não acontece, a gente se frustra porque a gente fez toda uma programação, mas, poxa, eu deixei de trabalhar, olha, eu deixei de comprar não sei o quê, olha, eu deixei de passear, olha, eu deixei de fazer isso, isso para você estudar. Quem coordena projetos sociais, ele desenha o um projeto e ele, às vezes, desenha para ele. É o que ele acredita que aquela comunidade ou aquele local quer. Mas se a gente não conversou, se a gente não mapeou se a gente não fez rodas de conversa, se a gente não conversou com o outro, eu estou fazendo uma coisa que é você que vai cumprir. E aí eu estou querendo mostrar para vocês que vocês podem ter todas as boas intenções, eu posso ter todas as boas intenções, mas é minha boa intenção. Só vai sair do eu para ir para nós quando aquela comunidade ou aquele local que eu estou fazendo ou aquele projeto deixa de ser meu para ser nosso. Então, a nossas identidades, elas ficam muito misturadas, e ainda mais quando a gente está no movimento social. A gente às vezes esquece quem é o coordenador da instituição, quando eu sou Maria e quando eu sou coordenador da instituição. Eu digo que quando você está no movimento social, você tem que ter algumas posturas e esquecer algumas coisas e não estar em alguns lugares com algumas pessoas para não comprometer seu trabalho, porque aí você deixou de ser a Iara, eu deixei de ser a Iara, professora, educadora, consultora, para ser a Iara, coordenadora do Alfazema, que é uma instituição de base comunitária. Então, se a gente não faz essa divisão, quem sou eu? A gente chega em casa e continua falando do trabalho. Mas só que em casa você tem esposo, a esposa, o esposo, você tem filhos, você tem casa para cuidar. E quando você mora no mesmo lugar que você executa o projeto, as pessoas esquecem de diferenciar isso. Então, vai entrando na sua casa, os seus problemas, e você traz os problemas do trabalho para casa. E aí você deixa, desfazer esse, esse deixar de ser o eu para ser só nós. Nada pode ser exageradamente. Né? A gente vai ter que aprender um pouco, que dividir isso. A gente tem recursos que eles não são financeiros, que eles são de troca, que eles são de participação, de mobilização. Mas como eu mobilizo o outro e saio da individualidade? Sem perder as minhas características, sem perder a história da minha instituição e da minha comunidade, sem perder a história minha e da minha família, a minha essência. Às vezes a gente olha só o que está escrito, só o que está a coisa, mas a gente esquece que nós somos todo esse, esse emaranhado de coisa, né e ainda a gente tem a gente acha que a gente ainda tem que dar conta de fazer é, dar certo. E o que, que é dar certo e o que, que é sucesso? Olha como é que a gente é demais. A gente ainda pensa que a gente pode mudar o outro. 23, 24 anos do ano A gente vai teve as jovens que a gente tocou e que eles voltaram, que eles estão no movimento, e vai ter gente que não voltou. Mas a gente vai culpar ele porque ele não voltou? para poder dar contribuição na instituição, contribuição no projeto? Não. A gente vai tirar uma palavra que eu vi e que eu notei quando a gente estava falando curso. curso. É, vocês falam muito nela. E pode ser que eu choque vocês. A ajuda. A gente ainda vê o que a gente faz como ajuda. A gente não ajuda ninguém. A gente faz luta por garantia de direito a gente garante o direito uh, de, daquele jovem ou daquela jovem de ter educação, de ter saúde, de ter a questão da cultura no local, sabe? A gente não ajuda ninguém, porque a questão da palavra ajuda ela é muito subjetiva, porque eu posso ajudar sem intencionalidade. Mas, quando eu tenho intencionalidade, eu quero transformar ou eu quero mobilizar aquela pessoa, repensar a ação dela, então, estou só ajudando. Eu tenho um outro objetivo por trás disso. A transformação social, ela só vem a partir da mobilização, de quem se mobiliza, de quem se encontra. Né? E se você, o tempo inteiro, é o meu projeto, eu, o tempo todo, eu tenho dificuldade de dividir. Se eu tenho dificuldade de dividir, eu vou trabalhar sozinho. E aí eu vou chegar tarde, eu vou dormir tarde, eu vou fazer eu não vou dividir com ninguém. Só que um dia eu morro, eu saio da instituição. Aí eu deixo, aí eu não, ensinei, não, não arrumei ninguém para fazer a contabilidade, não arrumei ninguém para buscar a parceria, eu não arrumei ninguém para fazer planejamento, eu não arrumei ninguém. Então, quando eu sair, essa instituição a fecha e esse projeto acaba porque ele não deixou de ser um projeto individual. Ele nunca foi um projeto coletivo. A partir de agora, o primeiro de tudo, o primordial, é sempre, antes de tomar qualquer atitude, conversar com a comunidade. Conversar com a comunidade, porque às vezes eu entendo que aquela situação é melhor para a comunidade. É, no meu pensamento, na minha cabeça, ao meu ver, é, só que não é só o meu ver, eu tenho que pensar em toda a comunidade, se aquilo vai ser bom para toda a comunidade, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para todos. Então, o que eu aprendi é que o fundamental é que sempre a, nós, como liderança, temos que interagir com a comunidade, tem que haver essa conversa com a comunidade. Dando continuidade a essa transição do eu para o nós, a gente vai fazer uma dinâmica e a gente vai trabalhar com o, né, com o movimento mais uma vez. Eu vou colocar a música que a gente fechou no último encontro, que é a música Identidade. Boa, Quando vocês se movimentarem, semana passada, o que que fazia vocês se movimentarem? A bola. A bola? Era o sonho. Era o sonho. então o sonho que a gente tem. Encheu. Encheu a bola, botou nosso gás ali dentro e a gente estava se movimentando com o nosso sol na mão. Hoje, a gente vai se movimentar pensando na, nessa música e aí quando der uma pausa, todo mundo tem que estar tá dentro de um bambolê. Tá bom? Eu fui, acho que a primeira que fiquei... Fora, né? Ela rápida me chamou bem pra casa, né? Mesmo assim, como que é, não fazia sentido, né? A gente tá me é, saindo, né? Cada um foi tentando, a tentativa de resolver a situação coletivamente. Mas eu achei muito interessante a gente tá circulando o, os bambolês, procurando caminhos entre os bambolês, pra gente poder chegar ao objetivo que era entrar dentro do bambolê. Né? e a gente estava cheio de pessoas ao nosso redor, cada um era um vizinho nosso, cada pessoa era um, um vizinho seu, né? com o mesmo objetivo de estar no bambolê. E quando você entra no bambolê só, com todos os seus vizinhos, é, você alcança o um objetivo que é a união, é o partilhar, é o compartilhar o mesmo objetivo. Eu, eu, minha percepção foi essa. Quando tira o bambolê, como você... vai agora? Você vai buscar o indivíduo ali? Você vai buscar aquela atenção de, é, da competição, eu tenho que me destacar, eu tenho que me aparecer, meu nome tem que estar lá, ou você vai ficar pelos cantos, ou você vai se unir ao grupo, ao coletivo. Então a tirada do borbolet, ela passa significado, passou para mim o significado. Né? Que a gente, no natural a gente sempre busca é, o individual. E aí vai tirando o vai tirando o vai tirando suas possibilidades, vai tirando suas oportunidades. E aí, o que eu vou fazer agora? Yeah. Vou virar as costas, vou embora, vou sair desse lugar, vou meter o pé. Yeah. E aí, também, isso aí realmente tá tocou. Desde criança, a gente tem alguns dispositivos que são ensinados pra gente, que a gente acaba né, é, transmitindo pra criança, é, que a criança tá ali formando e tem a parte que é dela mas tem todas essas outras identidades que a gente conversou e que vai sendo construída até hoje. E aí eu falo para vocês que mesmo tendo toda essa desconstrução da própria dinâmica, que não é uma dinâmica excludente, né? que é uma dinâmica acolhedora, que é uma dinâmica da coletividade, a gente carrega alguns vícios. Então, por exemplo, é... todo mundo aqui queria ganhar. Era é, é, é um sentimento, esse? Todo mundo teve medo de perder, então? Ninguém Onde queria é? ser esquecido. No primeiro momento, a gente fica naquela preocupação de não ficar fora do... Fora. Mas depois a gente começa a entender que é uma coisa positiva, aos poucos. Essa entrada e saída, dos bambolês, é uma construção, para vocês lembrarem, que nem sempre vai ser tão organizadinho, que nem sempre vai ser com, com cuidado, é, e que quando a gente entra no bambolê, né, quando a gente está dentro, é, a gente, ali no final, quando estava todo mundo dentro, a gente saiu do eu, passou a ser nós. Aquele bambolê ali está trazendo a nossa identidade social, está trazendo quem foi a gente, é, saindo do bambolê individual e encontrando essas outras conexões e estando ali junto com outras pessoas. Às vezes, estar no nós pode trazer desconforto, porque podia estar todo mundo tentando se equilibrar e todo mundo cair. Então a gente também tem que saber o quanto do nós vai estar ali dentro, como isso vai ser construído para que esse nós, quando a gente chegar no bambolê, seja um bambolê muito grande, seja um bambolê muito pequeno, mas quando a gente chegar nessa construção do nós, seja uma construção não sempre confortável, mas seja uma construção que nos caiba por inteiro. A gente está numa construção, a gente estava conversando ali várias vezes, a gente está numa construção onde nos tem o tempo todo que nós não existimos. É é eu, que é o eu, que é o eu, como se a gente estivesse descolado de várias outras partes, e na verdade é uma tentativa sempre de nos de, descolar. De, de, de, de então, é... a, reper... a reprodução da fala de que eu tenho que ter sucesso e sair da favela vem dessa, nossa, dessa tentativa externa de noite escolar. Porque se eu também aprendi a estar ali, mesmo com todas as dificuldades, equilibradas num bamboleto, porque eu sei que ali eu vou estar equilibrada, vou estar sendo amparada esse descolamento também nos traz dano e aí pensando nessa construção de como é esse nós aí tá? eu trago aqui o nosso boneco da vizinhança não sei se vocês estão achando ele bonito se vocês estão achando ele feio se vocês estão achando ele completo se vocês eu não sei o que vocês estão pensando Desse, desse nós, não sei se vocês acham que ele está pronto, mas pensar que toda vez que a gente está construindo, nesse caso a gente construiu ele em pequenos grupos, né? a gente sempre vai estar levando ele para uma coisa maior. A gente não está mais no eu, a gente não está só em um braço, em uma perna, em um tronco, em uma cabeça. A gente está dentro de um todo. Olhando para aquele boneco, né? é... a gente não disse qual era o tamanho da cabeça. A gente não disse qual era o tamanho do braço. E a gente também não disse qual era o tamanho do corpo. Isso a gente quer que vocês puxem lá para o trabalho de vocês e então, para a instituição que vocês coordenam ou estejam em qualquer lugar a ideia de você construir sozinho e de não conversar com o coletivo é que o boneco vai sair um Frankenstein ou o projeto vai sair um Frankenstein. Porque você pode estar na sua casa decidiu mudar a, a cor da parede. Não conversou com a companheira, não conversou com as crianças. Aí você vai lá e pinta o, o quarto da, do seu filho de azul. Ele detesta -no. Ele gostaria que fosse amarelo. Mas você não conversou com ele. A tinta era uma barata. Aí você resolveu que vai pintar de amarelo. Quando você escreve o um projeto, é igual. Você não conversou com a sua equipe, você não fez uma sondagem na sua comunidade se aquilo é importante ou não para aquela localidade. E aí você faz do seu jeito. E aí depois você apresenta. Aí você quer que a cabeça caiba no corpo e caiba as pernas e o braço. Só que você cada um construiu um braço sem conversar. Vocês o ter levantado, falaram como é que eu também da sua cabeça, tal? Mas como é que eu também? Ideia é, ou vocês estão construindo o quê? Como é que é isso? Então tem um momento da gente de se perguntar se isso cabe. Sabe? Porque às vezes a gente fica tão eu que a gente tá ali, ó, controlando as coisas. E ninguém controla nada. É, a gente pode planejar que, que as coisas nunca vão